Vou falar do assunto hoje que todo mundo gosta, sexualidade. Então se você perceber que o fogo tá meio apagado por aí no relacionamento, fica aí que esse vídeo é pra você. Ah, sexualidade. Uau, o verdadeiro tesão do relacionamento. E é engraçado falar sobre isso porque todas as vezes que a gente inicia um relacionamento, a sexualidade ela vem muito forte exatamente pelo aspecto da paixão. E se a gente pode perceber, nas comédias românticas, nos filmes né, de, de romances, sempre o filme acaba quando as pessoas casam e elas são felizes para sempre. Mas quando se trata da vida a dois real, não é por aí que acontece. Na vida real, infelizmente, a gente sabe que as pessoas param de se cuidar. A gente percebe né, que o cara usa aquela cueca furada do exército lá. A mulher usa a calcinha da vovó. Os dois param realmente assim, de se preocupar com a questão da imagem. E aí vai criando-se uma distância específica no sentido assim, de ter tesão pelo parceiro. E a rotina vai fazendo com que os dois vão perdendo o interesse nessa questão de sexualidade, né? isso vai ficando em segundo plano. Bom, mas o que ninguém fala também é que é totalmente possível recuperar isso e fazer com que a sexualidade novamente ganhe um espaço significativo no relacionamento e que se torne uma coisa novamente gostosa, não igual na época da paixão, mas já uma sexualidade mais desenvolvida, mais madura, onde Ambos passam a se divertir. Eu vou explicar especificamente só uma diferença biológica que tem a ver com a questão hormonal e como ela vai influenciar nas questões comportamentais. O homem, por exemplo, tem quatro vezes mais testosterona que a mulher, exatamente por isso, né, ele tem mais peso no corpo, né, geralmente tem a voz mais grossa, tem mais predisposição à agressividade e o mais importante quando se trata da sexualidade o homem ele sempre está mais propenso à questão da sexualidade em si. Então assim, dentro dessa condição de ter mais testosterona, ele precisa mais de sexo. Além do mais, a gente não pode esquecer que o homem é extremamente visual. Então se você juntar essas coisas no sentido do cara ser visual e a predisposição dele no sentido de ter muito mais, muito mais testosterona vai fazer com que o sexo seja extremamente importante para ele quando o homem está excitado ele é tomado pelos hormônios ou seja, ele não consegue raciocinar direito então essa questão do tesão se torna algo meio que incontrolável para o homem mesmo ele tendo desenvolvido o córtex pré-frontal dele né, para pensar melhor ele conseguir tomar é, decisões distintas a quantidade de hormônio é tão grande que faz com que ele não funcione bem. E aí, é, estatisticamente disse e eu acredito que sim também, que o homem tem mais predisposição para cometer atos de traição, exatamente porque quando se trata de questões hormonais para ele a carne é fraca, realmente é, porque ele acaba só pensando com a cabeça de baixo, infelizmente. Não só com ela, né? Mas ele não pensa direito com essa cabeça aqui. E aí isso pode gerar problemas. Então, uma coisa importante referente a essa questão é, hormonal, é entender o aspecto inconsciente do homem quando se trata do relacionamento. É, já que o homem é extremamente visual, quando ele está num relacionamento e ele olha para a parceira dele e ele percebe que ela não está se cuidando, é, automaticamente, a nível subconsciente, é como se ela não o amasse mais. E isso é uma questão até simbólica, interpretada dentro do inconsciente masculino. Isso até também demonstra o fato de homens saberem separar sexo de amor. E alguns até confundem é, sexo com amor. Eles dizem que quando eles querem se conectar com a parceira, eles querem fazer amor, mas infelizmente alguns deles estão pensando só na questão é, sexual mesmo. Eles como eles separam o sexo do amor, eles querem fazer sexo, mas eles dizem que querem fazer amor. isso, às vezes, causa até um certo tipo de confusão na hora de se conectar com a parceira. Já a mulher, quando se trata de questões de diferenças hormonais, a mulher tem três vezes mais ocitocina que o homem. Ou seja, é exatamente pelo aspecto de maior sensibilidade, maior profundidade, essa questão da ocitocina faz toda a diferença na vida da mulher porque a gente sabe que a ocitocina é o hormônio que traz o aspecto do sentimento do amor, né, da conexão então a gente tem que entender o seguinte enquanto o homem ele é o ser que precisa de mais sexo em relação à questão da testosterona a mulher precisa de mais conexão através dos atos ou seja, o homem ele precisa se comunicar melhor ele precisa conversar mais, ele precisa abraçar mais a parceira dele, ele precisa elogiá-la mais, ele precisa é, ter um aspecto mais de cuidado com a parceira e isso vai fazer com que a ocitocina no corpo feminino ela trabalhe em prol para fazer com que esse tesão aumente cada vez mais. Então, para mulher, quando se trata da questão de sexualidade para aumentar o tesão, tem que ter essa conexão. Eu vou dar um exemplo básico do que geralmente acontece, né? a mulher quando ela está magoada ou chateada, com né? baixos níveis de oxitocina e ela não quer ter relação sexual nenhuma com o parceiro dela e se em alguma hipótese ela concordar ter uma relação sexual com o parceiro dela essa relação ela vai ser sem vontade nenhuma e o desempenho mínimo porque ela não vai estar conectada. Dificilmente uma mulher separa o aspecto do sexo é, com o amor, então assim, os dois estão ligados. Como eu disse, o homem já tem essa separação né, do sexo e do amor, a mulher tem essa questão mais da conexão. Então o sexo e o amor estão muito ligados. Caso vocês queiram tirar a prova disso, notem aí questões referentes a greves de sexo. Geralmente quem faz greve de sexo é o sexo feminino. Exatamente pelo aspecto baseado em falta de conexão E obviamente as mulheres sentem tesão também Elas sentem essa questão do, do estímulo sexual Mas geralmente o homem não entende isso muito bem Porque não entende de ciclos femininos A mulher tem essa explosão do desejo sexual Geralmente no período fértil dela E tem homens que não sabem, infelizmente É... Aproveitar esse momento, eu não estou falando de aproveitar esse momento só no, no aspecto de ter mais sexo. Eu estou falando de aproveitar esse momento no sentido de se conectar mais com a parceira. É o momento onde, tanto emocionalmente como o corpo dela vai estar preparado para um, uma questão sexual, um relacionamento sexual mais aprofundado, mais caliente. Então, mulheres, ensinem seus parceiros a demonstrarem afeto. Né, conversem sobre isso para fazer com que o seu parceiro entenda essa sua necessidade e isso faça com que a conexão aumente cada vez mais, porque não adianta você ficar na expectativa né e o cara ficar no silêncio achando que é uma obrigatoriedade é a questão sexual e ambos não falam sobre que ambos necessitam, né o que ambos precisam. Então está na hora de se comunicar referente a aumentar esse tesão aí. Então, é, dito aqui os aspectos de quais são as necessidades femininas, os homens precisam ficar espertos quanto a isso, existem também as necessidades masculinas, como eu disse. E exatamente pelo aspecto do homem ser visual, é importante que você desperte o aspecto da curiosidade nele, porque uma mulher que ela é previsível, infelizmente né, o homem ele vai acabar não tendo nenhum tipo de desejo mais específico, né? o que faz com que o homem crie esse, essa questão do tensão, que isso aumente muito, está muito ligado a essa questão da imprevisibilidade e da questão do, do aspecto visual, o quanto o cara consegue olhar para a mulher dele e sentir uma atração muito grande diante do que ele está vendo, e eu não estou falando aqui exatamente da questão física, não é isso que eu estou dizendo, é o quanto a mulher ela consegue ser sensual, diante dessa convicção de conexão com o parceiro. Sensualizar não é só colocar a lingerie, ter o um corpo bonito, não é isso. Sensualizar está ligado ao quanto você consegue estimular o seu parceiro através de, de brincadeiras, através de ser uma mulher é, inteligente, através de ser uma mulher que cria uma memória afetiva né, do seu parceiro. Por exemplo, tem mulheres que sabem fazer isso muito bem, através de lembranças, ela usa um perfume e toda vez que o cara sente o cheiro daquele perfume ele vai ter uma memória afetiva e vai se sentir, olha, super atraído, ele vai lembrar de momentos calientes que vocês tiveram então, é, quanto a essa questão da necessidade, eu até acredito que o homem ele é muito mais fácil é, no sentido de trazer e realizar essas necessidades do que a mulher Infelizmente, há pessoas que fazem sexo só por fazer, né? e não para sentir prazer, mas como um aspecto de obrigação, e isso acaba sendo baseado num fator de insegurança, isso jamais pode acontecer, é, o sexo é algo que ambos têm que estar dispostos a se entregar para ter um sexo bastante lúdico, né, de se divertir, como eu disse. Nada deve ser por obrigação, e sim por prazer. Então quando a gente sente tesão em se divertir com o um parceiro, o tesão volta a reinar nas nossas relações. Existem vários outros motivos de que eu poderia aprofundar aqui referente à sexualidade que fazem com que o tesão vá embora. Por exemplo, falta de iniciativa, a questão de ser egoísta, a questão referente a trabalhar questões de higiene, tem várias outras questões né? de, de exagerar, de fantasias sexuais meio malucas, assim, talvez esse seja assunto para um outro vídeo. Hoje só quis expressar aqui questões referentes a diferenças e necessidades específicas do homem e da mulher e como fazer com que esse aumente quando as pessoas percebam tanto essa questão hormonal e como lidar com isso quanto a essa questão da necessidade comportamental e fazer com que as pessoas é, passem a ter um olhar mais pontual sobre essas questões para falar a respeito disso, porque às vezes isso acaba sendo um tabu dentro dos relacionamentos e a coisa vai ficando, como eu disse, em segundo plano. A gente tem que entender que o sexo é um aspecto natural do relacionamento. Espero que esse vídeo de hoje traga aí algumas ideias para que você possa implementar isso no seu relacionamento, onde você possa esquentar mais a sua relação. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.